Boa noite galera do Munção Games Sexta-feira é para sexta, pra vocês Vou dar uma pausa dos meus vídeos do WoW Porque nem todo mundo joga World of Warcraft, Nem todo mundo tá aí, aí, tão fã da Blizzard Eu trago pra vocês hoje um jogo da Epic Games Among Trees É um jogo lindo É um jogo maravilhoso de sobrevivência e é um jogo para quem gosta de relaxar e se divertir. Se você é fã de jogos de sobrevivência, mas que quer um toque de fantasia, quer um gráfico muito gostoso de jogar, quer uma música, alguma coisa mais assim, relaxante, não né? com tanta emoção, mas com algum pouco de emoção, é claro, eu convido vocês a jogar Among Trees. Como vocês podem ver, o gráfico é lindo, a música é linda. Eu tô com medo até da música ser um pouco mais alto do que a minha voz, né? Mas tô torcendo para que vocês me escutem bem, porque aqui por aqui eu não consigo mexer no som. Para vocês verem, aí a. Como é que faz pra... Como que é esse jogo no começo, Moonstone? Então, para você saber como que você vai começar. Então, start a new game. Eu achei que eu tinha feito isso. Mas, vamos ver agora. Você, cresce, você é, tem crescido cansado da vida moderna no mundo e decidiu escapar para a selva. Ah, ah deixa eu traduzir. Depois de alguns dias de hiking você acabou né é, parando numa cabina numa cabana quebrada então realmente é assim que se começa mesmo gente você foi fazer um hiking, um hiking, tava cansado da vida moderna e se deparou com essa cabana quebrada mas na verdade eu acho que, o que você faz é realmente se perdeu sofreu um acidente eu não me lembro e é assim que começa vagalumes por todo lado a gente começa com nada na mão, então já vou pegando algumas coisinhas que eu vou precisar Principalmente comida galera Cogumelos, Tem? eu não me lembro se nesse jogo existe cogumelos venenosos Mas eu vou descobrir de novo, porque tem muito tempo que eu comprei o Among Trees Na Epic Games, joguei até o final e depois não joguei mais, porque ele precisava de updates né? Ele precisava ser melhorado é. Na verdade Ele precisava de um final Eu não sei se eles fizeram Um final mais Esse jogo é sei sim, galera Vamos algumas coisinhas Vai ficar escuro Vai ficar perigoso Não, não vai ficar perigoso Mas não sei que eu dou de cara com o urso. Eu acho que vai ser difícil o urso aparecer agora, por aqui, se não é Eu acho que não. Olha que lindo, gente. às vezes a gente esquece que vocês estão assistindo, né? E não deixa vocês aproveitar a atmosfera do jogo, né? Mas é isso. Vou tentar jogar esse jogo com calma. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, de jogando, por favor, comenta, dá um joinha, alerta o sininho pra você poder acompanhar. Mas saber que não teve muita repercussão, então... Eu não continuo, eu sou assim. Às vezes vocês veem um tutorial de um jogo e eu não dou repercussão, eu não dou continuidade. Porque eu vejo que o pessoal não ficou interessado. ou Enfim, a gente que sorte. Bom, vamos clicar na nossa casinha aqui e ver o que está acontecendo. É... Eu preciso distender as extensões dela. Cookie Room, Crafting Room, Storage Eric. Então, eu preciso fazer a minha cozinha, minha sala de crafting e o meu meu, meu shotton né? Vou salvar, oh, não dá pra salvar ainda. Então, vou clicar nela, eu já consegui fazer algumas coisinhas já. Eu acho que já tava pronto, na verdade. Não, ele realmente usou alguns dos meus itens pra concluir. O que, que eu vou fazer? Eu vou comer antes de dormir, aqui, e vou dormir, porque já tá ficando, ah não, ainda não tá de noite, então vamos recolher mais coisas, vamos dar um salve aqui, então eu cliquei na cabana com um pouco de reforço que eu já tinha, ela já construindo algumas coisas, mas eu ainda preciso de mais ainda, né? Eu tô testando o botão do Mouser Game aqui, o esquerdo, pra ver se ele anda sozinho. Anda não. Precisa realmente usar. tecla W. Então vamos coletar mais coisas, gente. Precisando. Mais coisinhas. Comida assim, nunca é demais. pescar nesse jogo, é muito legal gente, é muito legal, vou chegar ali no aqui perto da, da cabaninha onde você nasce tem um lago vou chegar lá perto ah, pegar mel aqui nesse jogo também é divertido <risos> é você tem alguns monstros que você alguns animais né, que você vai ter que enfrentar porque tem alguns lugares que você vai ter que ir Então esse é o é Lógico que você precisa Estar craftando, né Fazendo a varinha de pescar E você consegue ver Onde tem peixe É, pela movimentação Dele na água, dá pra você ver ele Por agora eu não consigo ver nenhum Mas sim, tá É Vamos lá, porque eu tenho que pegar muita coisa ainda. Lodo. Mas eu não tenho lodo ainda, vou precisar. Ali o símbolozinho da casa te dá uma direção, mais ou menos, tá? Você consegue ver aquele símbolo ali branco? você sabe onde você tá. Pegar coelho nesse jogo com a mão nunca dei conta. Fala a verdade pra vocês. Quase é impossível Ah, eu acho que aqui tem lodo. Esses toquinhos aqui tem uns lodos, tá vendo, por cima? Vai precisar. Bom, vamos lá. Eu, eu quase não lembro de muita coisa aqui. Eu esqueci muita coisa, gente. É a verdade. Vou poder dar dica, né? Ah, você faz assim. O que eu posso falar de começo. Oba! Peguei umas berries aí. É, pegar tudo que você puder o que é coletável você puder coletar mas o certo é você achar umas bases tem por aqui que, tipo, umas torres onde você acha coisas no chão e essas coisas são importantíssimas Ó, essas bairros é ótimo pra... então estou tentando achar essas, essas torres onde tem coisas abandonadas então tem ainda leve para você andar, porque quando escurece, você começa a sentir frio. Você pode morrer de frio, né? Então enquanto tiver de dia, você tenta coletar, achar esse lugar, eu não tô conseguindo achar. Não, não fica tão longe da casa, tem um que bem certinho. Então eu vou voltar. Minha estamina já tá acabando. Eu vou voltar. Tá ficando de noite já, então... Eu não tenho nada para me aquecer, então... Eu não quero que o jogo frio. Mas lá na frente, você vai ter condições de andar à noite, tá? Agora, no começo do jogo, não dá. Eu coloquei algumas coisas, voltando para casa. Inclusive, gente, esse primeiro local que é perto da casa, onde tem algumas coisas que você pode pegar, tem um monstro lá. Então, cuidado. Pode ser que não seja uma boa ideia. Tô morrendo de fome já no jogo. É, vou ver se eu coloco algumas coisas aqui: estoque. Porque vai ter uma hora que você vai começar a ficar cheio. Cheio de coisa no seu inventário. Então, eu vou comer um desses. 25% de poesonês. Então deixa quieto. Uma frutinha dessa. Uma coisinha dessa. O que que acontece? É, se você cozinhar esses que tem porcentagem de veneno, ele perde o veneno, né? Ainda dá para fazer mais alguma coisinha. Precisava muito de fazer a cozinha, tá vendo? Eu preciso de madeira, sticks e bolts. Os sticks eu posso pegar no chão, madeira só se achar fácil, porque eu precisaria do machado. E tem como achar fácil, só que eu não tô achando um lugar onde tem esses materiais, tipo, eram construções de torres que foram abandonadas por aqui, entendeu? Eu achei que eu tinha ido para o lugar certo, eu sei que ela eu ficava entre montanhas de pedra, assim. Então, acho que eu fico muito mas eu fico meio de ficar noite. Bom, esse é um jogo excelente para quem tem canal de ASMR, seria seria ASMR são canais que o pessoal faz vídeos para as pessoas relaxarem e dormirem, né? No caso, meu vídeo não vai ser apropriado porque eu tô falando muito alto desses tipos de vídeo. Eu acho até curioso isso, engraçado. Mas tem gente que... são canais que fazem muita fama. As pessoas falam uma sabe? Esse aqui é uma beterrada. Porque tá muito bom pra gente pegar pequena. Bom, acho que eu tô no caminho certo O sol tá se corre Vou correr o risco um pouquinho Ah, tem mel aqui, caramba Eu pegar, mas eu acho que se eu Eu vou morrer Eu preciso beber água também Não me lembro mais como posso beber água Se eu só chegar aqui É, se chegar no rio, Bebe. Um. Acho que eu tava no caminho certo, mas eu acho que eu tô assim, galera. Vou pegar esses maus aqui. Acho que eu consegui pegar cenoura também, além de baterra. Eu tô errada. Tem Eu acho... É... Não. <risos> <risos> o que que é isso cuidado com ali é a torre galera lá de longe tá vendo? cara mas essa torre está muito longe ela tá para depois do de rio ali ó tá vendo eu não vou conseguir entrar lá onde a tá noite está tá noite. agora eu começo a sentir frio e lembra de passar aqui nessa cachoeira e eu vou lá, ó. Vamos voltar pra casa porque senão eu vou começar a morrer de frio. Vou uma Ah, ela tem que cozinhar lá Vamos comer uma dessa. E antes que eu me congele aqui, a gente volta. Já, já achei a torre pela sombra da noite. Tá vendo ali? Ali é que eu vou achar corda. É, parafuso, prego, é, roupa rasgada. De vontade de pegar esse mel, não vou pegar agora. Né? Tá, né? congelando já. Vou tá correndo, gente. Corre, corre. É tá muito ruim mesmo. Fora que eu tô quase dormindo ali, ó. Meu tá quase. No... Se você chegar no ponto último do seu sono. Se tiver congelando, você morre, porque você dorme, morre congelado. É um Good night, boa noite. Até o sol raiar, dia 2. Espero que vocês estejam gostando, por favor, não esqueçam de dar joinha. Acione o sininho, se inscreva no canal. Moonstone Games, tá? O meu canal, ele é mais antigo do que de uma menina que faz vídeos de Roblox. Nem sei se é menina. Canal dela, ela roubou, bem dizer, ela usou meu nick, sem saber se já existia, né? Ela tem mais inscritos que eu, lógico, porque o pessoal gosta muito de, jogar, de jogo. Mas o meu canal é mais antigo dela, tá? E ela, eu acredito que ela tenha a licença, ou seja, ela... Ela tem Google Adsense, ela é parceira do YouTube, né, então ela ganha dinheiro fazendo vídeos, ou não. Eu não tenho parceria com o YouTube, tá? Eu faço de graça, faço porque gosto, faço porque... Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de assistir jogos, tutoriais de jogos, conhecer jogos novos... Alguns assistem por solidão, né? Infelizmente, assim, porque tem muita gente sozinha nesse mundo. E para esses que estão sozinhos, sozinhos, meu abraço forte para você você não tá só. Acredite, você nunca está totalmente só. Então, em todo o meu coração para vocês, que são pessoas solitárias, tem bem sozinha, às vezes você tem pai, mãe, tem todo mundo, mas de alguma maneira se sente só, mas saiba que você não tá sozinho tá bom? Nem sozinha. Ó, achei a torre, então sempre que vocês viram essas coisas assim, onde tá o olho, galera? Mas cuidado com o osso, deixa eu ficar agachado. Contra o agacho, sabe? Então como não tem nenhum olhinho, então quer dizer que não tem nenhum bicho me vendo. Então dá pra eu aproveitar, peguei o cordo e procurar aqui dentro. Tem que segurar o E. Né? Vou pegar esse aqui, prego, é também importante. Eu preciso muito desses clientes agora. Ai, meu tá cheio, né? Acorde. Vou descartar esse aqui, porque esse aqui sim, também tá comer alguma coisa ah, eu preciso muito disso senão eu não vou construir minha cozinha A cozinha agora é muito importante eu preciso também de é, bolsas essas caixas Também tem umas tipo, Ah, eu preciso de um para ela uhum. Uhum. Ai, esse aqui tem um rolo, esse aqui Não tem espaço pra corda, depois eu venho que busco, sabe? O problema do seu inventário é muito pequeno, enquanto você não fizer uma mochila, não há muito o que levar. Então, quando a gente retorna aqui e cata o vence. Se você conseguir, eu preciso de o lockpick, essas caixas você craft o lockpick pra, lock pra poder abrir o cadeado, tá? Então não tem como ainda. Então galera, o oh, Blueberry, caramba, Vou comer alguma coisa aqui. O Blueberry é bom ter. mas eu quero Como eu disse para vocês, comida é muito importante agora, para começo a gente vai pegar muito comida no chão mesmo, blueberries, com cocomelo, cocomelo, cuidado porque dependendo da altura que você, eu acho que você deve machucar, perder HP. Oh. Todo dia para pescar, quero mostrar para vocês muito. Então, eu não sei se vocês talvez já tem algum vídeo sobre a Montreal. Eu vi, eu descobri ele no canal americano, né? O um rapaz que tinha um tutorial em inglês, achei o jogo lindo porque ele é lindo esse jogo, gente. Muito lindo. bom. Eu tô voltando para casa. Vou guardar essas coisinhas lá e eu quero ver se eu consigo voltar para pegar mais. Olha, eu não consigo pegar mais nada, tô muito lotado. E é bem tranquilinho, é bem relaxante, gente. Assim, é um jogo que me relaxa muito. Se você tá querendo jogar um joguinho relaxar, pra te relaxar, para você divertir, é isso. A raposinha ainda não chegou na porta da minha casa. Eu tô no dia 2, uhum. tá vendo? E ela te ajuda, sabe? Ela ajuda a farejar as coisas pra você. É... Ela ajuda... faz companhia, né? Então, vou voltar lá, galera. Vou salvar isso aqui. Vou comer alguma coisa antes de voltar. Pronto. Estou precisando de beber água também. Realmente. A linha é limpa, né? Pula. A menina baixando. Bom, vai ter uma hora que vocês vão fazer lá E vai ficar mais fácil localizar as coisas no mapa. É, tem cavernas, tá? Nesse jogo. É um mundo de é um, realmente é um mundo de nada aberto. Dos velhos. Essa que pra mim é nova. Não existia na época que eu jogava lá. Ai, tem, tem mais um mel ali. Gente, que vontade de cutucar aquelas abelhas pra tocar desse mel. Sempre de novo. esse machado então forget about it don't mind me just forget just leave it esquece vamos pegar as coisas que dá pra pegar aqui Ai, que legal esse aqui é chicória isso aqui é muito bom vamos lá Ai, já tô cheia mentira Não, vamos lá aqui. Vou descartar esse aqui. aqui na corda. Que é do cano. Aqui eu já revirei essa mão. Noitinha. Pega mais um caninho. Meu cachorro. Meu, meu, meu, meu cachorrinho. Chamava cano, pai. ele era é no o né? Era como se ele tivesse engolido o cano Bom, não dá, galera Realmente agora Eu acho que... Ah, a revirar Preciso de pontos. Eu vou dar um jeito de comer mais outra coisa Beleza Estamos cheio, metade do sono Ainda tá de dia Vamos ver se eu consigo terminar ou a sala de craftagem, que é importante acho que eu vou começar por ela ou começar cara eu não vou eu não vou usar essas luzes agora não tô interessada, em fazer saber o que ela faz Comece aqui é um bedrock vamos lá Bom galera, eu não vou conseguir, eu acho que terminar esse vídeo. Pelo menos com a parte do crafting da casa pronto. Senão vai ficar um vídeo muito longo. E tem muita gente que não gosta de vídeo, que não gosta, que é bom de pegar, mas Então eu vou filmar assim mesmo, vou gravar assim mesmo, se der pra. Pra deixar neste vídeo, eu vou deixar nesse vídeo. Senão, não, fica pra parte 2 do Among The Tree. O joguinho daqui. o melzinho e me aguarde. Então, se não me dando o mel, ele, o mel aqui, eu não sei se ele dá estamina ou se ele aquece você. É um dos dois. Desse aqui, eu queria muito mel agora. Folha amarela eu vou precisar. Eu acho que o Raposinho não vai aparecer neste vídeo para vocês, gente. Ela sempre aparece aqui. É, primeiro ela não é sua, depois você tem que conquistar ela. Eu acho que você conquistar ela dando. Acho que fazendo carinho ou tem comida. Ai, eu preciso de dois dois musgo. Só tenho um, caramba, não vai dar. Não vai dar para craftar o nesse vídeo aqui Pra vocês. Ah, fazer a sala de crafting, né? Não vai dar. Então eu preciso de dois musgo, musgos, é, né, musgo, né? 12 fire planks e alguns steel wire. Deixa eu ver aqui o que, que falta. O ar já tem bastante. Falta mais madeira e musgo. Só isso. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. Aqui, essa parte é para eu fazer o sótão lá em cima. Igual eu mostrei no início no jogo, que eu tô mais à frente. E para eu ter a parte da plantação ali fora, eu preciso primeiro fazer a cozinha. Só depois vai habilitar para eu construir aqui nessa parte que não tem nada. Onde vai, vai ter a cozinha, né? Vai praticar. É a parte da, da sala de plantação, né? Que ainda só vai surgir depois. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Gostado desse gráfico lindo desse jogo. Convido vocês a adquirirem, tá? E não deixa de seguir comigo na minha casinha que eu tô começando de novo. A minha aventura relaxante e interessante, cheia de mistérios, aqui no Amon Tree. Beijo no coração de vocês. Da Monstone Games.